Ele não é maior que o São Paulo, ele não é maior que o Barcelona, ele não é maior que o, que o Bahia, ele não é maior que o Paris Saint-Germain que ele jogou, mas ele é um baita de um jogador como lateral direito. Mas ele é muito mascarado, ele se acha. Os, nem o Raí é maior que o São Paulo, nem o Pedro Rocha, nem o Rogério C, nem o Leonardo da Silva, mas ele se acha. Ele se acha o cara mais inteligente, o cara mais culto, né? E, e foi, faltou com respeito, mas também o São Paulo deve para ele. Se eu sou São Paulo, eu pago o que eu devo para ele Ele falei, pode ir embora, que você não representou nada aqui para nós.